Fala, galerinha do canal futi tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de começar o vídeo, peço a vocês que se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. O seu like ajuda bastante no crescimento do canal. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Voltei. Ai, meu Sabe Deus. Que semana, semana passada eu... Vim com a flautinha do Titanic, né, brincando com vocês. Eu não faço é. um é, lá vem, lá vem. E aí, gente, e aí é? falei, poxa, cabiam duas pessoas naquela porta que ela tava boiando no uhum. fim do filme. Aí, amiga. E o Caio entendeu que eu falei que iam sair duas pessoas não, por não. aquela porta. <risos> Meu Deus, assim, eu, eu vou conversar com hoje. vocês também, sobre eu também, eu também interpretações, eu... mas até eu chegar lá... Porque, assim, tá difícil. Eu não falei também que foi um paredão difícil. Eu falei que esse que chegar no paredão é difícil. Assim, ah, vocês bem, estão entendendo bem, tudo errado, cara. Tudo errado, cara. Tá, minha, eu tenho vontade de chegar aqui e falar, o resultado é tal, valeu, claro, até amanhã, você, obrigado. Porque, cara, não, não dá, tá meu, não consigo... Eu só entende de trator. Bem, e falar um trem difícil tenho... comigo é ter que ter paciência. Então, <risos> mas, que... Você, mas eu vou chegar nesse ponto. O que, que eu queria tá tá dizer pra vocês? Vamos lá, tá primeiro de tudo, o tema desse paredão, que foi o que vocês propuseram até pra nós, acontece... Todo ano, é um tema repetido do Big Brother, é um clássico, que é a confiança, certo? Foi o assunto que vocês conversaram nesses últimos dias, confiança. Já falei com vários times sobre isso de Big Brother. A gente é programado para confiar. A pouca vai me entender, porque a Pocah estava falando disso ontem até. A gente é programado para confiar nas pessoas. Quando a gente chega num lugar novo, a gente quer fazer amigos. Quando a gente entra numa escola nova, a gente quer conhecer todo mundo e fazer amigos. Quando a gente entra num trabalho novo, pô, a gente quer ficar amigo das pessoas. A gente quer almoçar com elas, quer curtir, e quer ir pro bar e quer se divertir. É a nossa posição padrão, né, o default, é, é confiar, é se abrir. Por quê? Sei lá, deve ser psicologia evolutiva. Deve ser porque milhares de anos atrás, nossos antepassados perceberam que se eles se reunissem em tribos, era mais fácil de sobreviver. Ajudava na agricultura tal, e aí você ia sobrevivendo, era melhor para passar os seus genes para frente. Mas quando você entra no Big Brother especificamente, a posição padrão é não confiar. É muito difícil confiar aí dentro. Vocês entram já super assustados. E aí esse, esse conflito entre o confiar e o não confiar, cria em vocês paranoias que é o estado de alguns de vocês nesse momento. Assim. Vocês pegam informações aleatórias, juntam e tomam uma atitude. Vem uma coisa aqui, pescam uma frase do apresentador também totalmente aleatória e tentam chegar numa conclusão. E às vezes você acerta algumas coisas, só que você acertou meio que na sorte, assim, foi um chute, e você acha que não, agora eu entendi o, o rumo do jogo. Mas cara, o rumo do jogo, mas nem a gente sabe. A gente vê o que está acontecendo hoje, mas o rumo é surpreendente. Eu diria que a formação desse paredão, do jeito que foi, é surpreendente. A Juliette acabou de falar isso. E aí, sob tanta pressão e paranoia e informações aleatórias, dá para confiar mesmo em você? Dá para confiar no que você está vendo, no que você está sentindo, no que você está enxergando? Dá para confiar na sua opinião? Dá para confiar? Fiuk, quem vai sair hoje? Fala o nome. Tiago, você é, jogou uma responsabilidade muito difícil, estão me perguntando isso o dia inteiro e eu falei pra todo mundo que eu não sei. Fala o um nome, quem você acha que vai sair, sua intuição? É... Meu Deus, Tiago, Estou prestes a anunciar o nome, fala o um nome pra mim, quem é? Vamos? Não sei, não sei, não sei. Desculpa, Tiago, não sei. Camila, quem vai sair? Não sei também. Não sei. Não sei. João, sei. quem vai sair? Rodolfo. cara, quem vai sair? Sou capaz de opinar, realmente não sei. Arthur, quem vai sair, Arthur? Cara, minha indicação foi a Juliette, não, não posso achar outra coisa. Vi, quem vai sair? Eu acho que é a Sara. Thaís, quem vai sair? Também acho que é a Sara. Ou o Rodolfo vai ficar entre os dois e quem vai sair? Putz, é sério isso, Thiago? Que responsa, cara? Eu tô falando o dia inteiro pra todo mundo que eu não sei. Tá bom, beleza, então. Então, a resposta é nossa, deixa que eu anuncie, então. Mas é difícil, né? Quem sai do jogo hoje? É a Sara. Hum. Gostaram do vídeo? Deixe nos comentários o que vocês acharam E não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like o Seu like ajuda bastante na divulgação do canal Até o próximo vídeo e tchau Obrigado